Espanha né? então é uma satisfação recebê-los né? e contar com a presença de vocês, os profissionais todos praticamente da área de educação, são gestores coordenadores professores, empresários nós temos empresários que estão interessados na discussão né? empresários da área de educação na área de ensino de ciências e essa participação, esse seleto grupo, porque essa essa proposta ela foi feita para que os convites fossem bastante selecionados, né? Infelizmente, não, não tivemos condições de, de ampliar, né? E ter a participação de um número bem maior do que está presente. Realmente, a ideia nossa era limitar e ter essa discussão aqui é, com um grupo seleto, né? Essa live, ela tem uma duração de 60 minutos, mas, dependendo das, das, das, dos questionamentos, das perguntas, ela pode ser ampliada até 90 minutos. Nós discutimos aqui, estabelecemos que um terço do tempo é para os questionamentos, as perguntas que vocês venham a realizar. Né? Para tanto, é muito importante que essas perguntas, a princípio, sejam colocadas no chat e que tanto eu como o professor Cassiano, né, na medida que nós vamos debatendo e conversando e discutindo o assunto, nós temos a, a possibilidade de selecionar as perguntas, principalmente aquelas que, de uma forma geral, atendem, né, junto com outras, têm a mesma a mesma sintonia. É... Então, ao final, ao final da da, da, da fala, nós iremos é, apresentar e responder os questionamentos. A pauta a pauta dessa live, ela, ela a função desses desses questionamentos, dessas informações de praxe, eu vou fazer uma contextualização com o mediador. Eu vou contextualizar o tema, colocar o, o que nos motivou a apresentar esse tema, estar aqui discutindo com vocês. O tema... O ensino das ciências da natureza no pós-pandemia, uma proposta de uma agenda verde. Esse é o tema. Eu gostaria de colocar para vocês que esse tema ele foi baseado num, num artigo publicado na revista Telos da Universidade Tecnológica Metropolitana de Santiago do Chile esse artigo foi publicado no mês de fevereiro foi recente eu eu pretendo é, colocar aqui no chat o o link do artigo para quem tiver interesse depois possa né, ter essa bibliografia, então o, o, o, o título do artigo é exatamente esse o título da, da live. Né? Então, nós, nós vamos, vamos apresentar esse, esse artigo, os autores. Professor Gerando professor Gerônimo Freire, sou eu e o Pedro Freire, que é um engenheiro em mecatrônica, que por sinal é o, é o meu parceiro, é o coautor do projeto Minha Escola é Sustentável. Eu, eu gostaria apenas de solicitar a todos e a todas que, quando forem colocar os questionamentos ou fazer as perguntas, colocar o nome, barra, a instituição e o local. Né? Isso é bom para a gente ter uma, uma ideia né, da, de como está distribuído ah, os, os pontos né, a ser, a ser questionados. Nós estamos a 20 horas e 8 minutos. A minha contextualização, ela deve durar em torno de 10 minutos, não mais do que isso. E o propósito de contextualizar o tema é, na realidade, colocar a bola na marca do pênalti para o professor Cassiano chegar e fazer o gol, né? E fazer uma ampla discussão do tema, né? Essa live, a maior parte do tema, a discussão será feita pelo doutor Cassiano de Carvalho Neto. Na minha contextualização, eu gostaria é, de destacar que nós estamos em plena pandemia e o artigo na qual nós nós publicamos, né, e é tema da, da, da live, ele discute educação, Covid-19, situação da educação brasileira, ensino de ciências e matemática, e quais os futuros cenários, quais as possibilidades de discutir ciência no pós-pandemia. Por uma razão muito simples. Como físico, a, a nossa preocupação, e quem é professor de, de ciências, de física, química, biologia, matemática, tanto na, pande na pandemia como no pós-pandemia, vai ter algumas dificuldades. É, eu, eu, diante dessas dificuldades, eu vejo como com preocupação e, ao mesmo tempo, eu observo que a, a, o questionamento que, e, e, e as implicações que a pandemia nos apresenta, ela ela cria algo catalisador para a educação brasileira. Todos nós estamos cientes, né? não é não é segredo para ninguém, da situação delicada que é a educação brasileira. Nós temos algumas ilhas, mas muito restritas, né, de uma educação de boa qualidade. Mas no geral, isso com base em exames nacionais e internacionais, ela realmente está, não está bem na fotografia. E aí, mais especificamente, no ensino das ciências e da matemática. E a razão do ensino de ciências é que o ensino de ciências, por uma particularidade, ele tem a questão do procedimento de uso, né? das atividades práticas, né? que é o procedimental. E também trabalha de forma colaborativa. Então, quando se reúne os alunos, grupos de alunos para realizar um trabalho de investigação, é natural que haja interação, é natural que ocorra manuseio de equipamentos, e isso é algo preocupante em um cenário de pandemia. Então, aí nós estamos falando em situações de aglomeração, o que ah, nós estamos desde março de 2020, né? Exatamente, as escolas, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, né? São mais de 1,5 bilhão de, de crianças, de jovens e adolescentes que estão fora da sala de aula. Né. É, esse, esse cenário, em função do isolamento né, e da, do receio da transmissão do vírus, do Covid-19, provocou, de forma abrupta, né, no, no contexto da escola, uma situação em que gestores, coordenadores e professores é, pudessem achar soluções. Soluções essas testadas e readaptadas para dar continuidade aos trabalhos. Em alguns casos específicos, em algumas escolas, e alguns sistemas de escolas, em alguns estados, municípios, tivemos uma interrupção longa, e nós sabemos que isso causa uma sequela, isso causa problemas futuros. Imagina você, né? se você tem um aluno que frequenta a aula presencial e de uma hora para outra aquela rotina se interrompe, né? Aquela rotina que todos nós, como professores, alunos, coordenadores, estamos acostumados. Rotina essa que se dá no, no turno matutino. Vamos chegar na escola, entrar na escola, ir para a sua sala, aguardar o professor, o professor ir lá em sala de aula, pegar o diário, realizar a frequência, pontuar os pontos, colocar conteúdo na lousa. São rotinas que foram interrompidas abruptamente desde março, de 2020 e a partir de então, dependendo do sistema e, e dos países de uma forma geral, e aí eu me permita ficar mais situado no Brasil, né, pela realidade nossa, nós encontramos uma situação delicada que eu considero como uma uma apartheid educacional de ter alguns alunos que por condições econômicas tiveram as condições de assistir aula através sistema online. Outros absolutamente ficaram sem o acesso à escola. E o meu termo foi criado, o que o meu colega, é, de forma brilhante, né, fez a sua discussão, que é o professor Wilson Azevedo, coloca a gambiarra educacional. Foi tentar achar um meio de se comunicar, da a escola se comunicar com o aluno, trocar as informações e a partir daí dá uma continuidade ao ano letivo. Mas, em resumo, nós observamos que o ano de 2020, na sua totalidade, ele foi um ano praticamente perdido para um, um grupo de escolas, principalmente as escolas públicas. Né? E a, a nossa preocupação é que nós estamos em 2021 e sabemos, através de projeções de cenários, porque o, a covid ela sofre mutações, né? então esse, esse sistema é, de isolamento ele poderá ocorrer ao longo do ano de 2021, 2022, 2023, até que se chegue à condição em que toda a população, ou um percentual significativo da população, esteja vacinada. Eu não quero entrar em detalhes aqui nas questões da... Da pandemia, principalmente da segurança, que já é tão discutido e que é tão falado, né? Para Porque o tempo é muito curto. Então, nós precisamos realmente entrar no contexto da, do assunto, da live, e que se possa apresentar soluções. O que, é, o que se chega à definição é que a escola precisou ser repensada, o ensino presencial precisou ser repensado. E aí vem uma, uma colocação que eu gostaria de fazer para contextualizar a todos vocês, é que é, na pandemia é, situações como, por exemplo, algumas empresas que estão trabalhando com seus funcionários de home office que após a pandemia com certeza dependendo da empresa e dependendo do, dos resultados desse home office é claro que eles vão manter. E isso isso esse, é isso que eu chamo do, de um de uma algo catalisador do Covid né? eu costumo dizer que o Covid quem assiste Fórmula 1 já deve ter percebido que quando acontece um acidente em uma corrida de Fórmula 1 existe um carro né? é, é o carro que interrompe a corrida e todos os carros da corrida passam a um carro de prova, passa a correr atrás dele com a baixa velocidade, né, até que se equacione o problema é, do acidente que ocorreu na pista. O Covid, se, se me permite fazer uma analogia, ele provocou isso. Só que algumas escolas entraram com o carro no, no pitstop e discutindo com os mecânicos, estou fazendo aqui uma analogia, soluções para quando voltar à pista ter sucesso. Né? Então, a, a, a meu ver, as situações estão tá como uma corrida de Fórmula 1. Tem que ser soluções testadas e aprovadas para que dê resultados e a educação e o sistema educativo possa ter é, de fato registro né? e uma qualidade ao longo do ano. Bom, o nosso... A nossa, a nossa live, o que, se, o, que se, o que se sabe hoje, através de exames internacionais, como o PISA, exames nacional, nacionais, como o Saeb, a Prova Brasil, que apresenta situações delicadas de algumas escolas em alguns municípios do, do Brasil e alguns estados, né, de, alguns com sucesso. E aqui eu quero destacar o município de Sobral, no Ceará. Esse é um exemplo para todo o Brasil. E nesse nessa, nessa nessa avaliação que realizamos e aí, eu gostaria que vocês pudessem ao ler o artigo, já que são tabelas, são estatísticas, são números, né, poder avaliar que a situação da educação no Brasil antes da pandemia já vinha numa situação deficitária, o que nós interpretamos através dos dados e da situação atual, do cenário atual da educação brasileira, é que a situação vai ficar ainda durante alguns anos, uma situação delicada. Este ano, em outubro, nós temos avaliações nacionais. Eu pergunto, será que os nossos alunos estão preparados para essas avaliações que vão ocorrer este ano? Para o ensino fundamental do SAEB, será que nós vamos ter Será que as escolas prepararam, de fato, esses alunos? Então fica aí a, o, o questionamento. No que diz respeito ao, ao COVID, para entrar já na discussão do, da contextualização da questão do meio ambiente, aí é onde entra a proposta de uma agenda verde, isso já é dito por até mesmo governantes, né? de países como o da Alemanha, já vem com um discurso que deve, devemos aproveitar a crise do, gerada pelo Covid, para pensar em ações e até mesmo para que os bancos possam fazer investimentos para as empresas e que daí se chegue na, em soluções sustentáveis. E é nessa, nessa situação que nós propomos ao final da, de analisar esse, essa situação do ensino de ciências da matemática no Brasil propomos o projeto Minha Escola é Sustentável. É um projeto para a escola básica, onde tem como base o BNCC e os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, nesse projeto, ele propõe que a própria escola, o cenário da escola, seja discutido, e nele se discute de forma investigativa, problemas que hoje já preocupam vários governantes, né? E é motivo da própria ONU realizar, como em eventos como no caso teve no Brasil, né? A Rio teve mais no, no encontro da, da França, né? E esses esses eventos internacionais de discussão sobre a crise primar, climática. É, não é, a, é a, a, a origem do Covid, embora se especule, não se tenha uma definição, mas tudo leva a crer que é atribuído a doenças que vêm dos animais para os seres humanos. E, e se leva também em consideração que a, a presença do ser humano em, em, em habitats, como florestas, né, essa, essa agressão, do ser humano a esses habitats, é que, de fato, tem provocado né esses tipos de doença, e aí se, se inclui o Covid. Mas aqui eu quero é, ressaltar que a questão de trazer para a escola, no contexto da escola, uma agenda verde e uma proposta de um projeto na questão do, do Minha Escola é Sustentável, é que nós devemos ter, sim, de forma pragmática, de forma concreta, uma discussão com base dos currículos, tanto do ensino fundamental, 1, um, 2, ensino médio, situações na ciência e na matemática, aí eu proponho que as duas disciplinas se trabalhem de forma interdisciplinar, né? situações de estudo e que ela passa a ser uma resposta para as futuras crises. Embora a Covid e a fruto da ciência, né, nós em tempo recorde, em menos de um ano, a ciência já deu uma resposta com as vacinas, que estão, né, já com a sua eficácia comprovada em situações, o que infelizmente está ainda é, com um negativo, é a quantidade de vacinas que está chegando aos países, não, e aqui eu não, não falo só apenas ao Brasil, é o mundo, mundo todo, né, é, demonstra um certo egoísmo da humanidade, alguns países, primeiro vacinar né, os seus. E é, são 7,8 bilhões né, de habitantes que nós temos, países pobres que não têm condições de, de aquisição da vacina, então nós precisamos realmente de solidariedade, de amor, para poder resolver e equacionar isso. Então, o problema do Covid é um problema, de fato, que se equaciona com a vacina mas o problema é climático, aí não. Aí o buraco é mais embaixo, e o único antídoto para isso se chama educação. Então, eu concluo a minha, a minha fala, que é essa contextualização dessa preocupação, para, é, aí sim, colocar nessa discussão a fala do doutor Cassiano de Carvalho Neto. Eu gostaria apenas, se me permitem, eu quero fazer a apresentação do professor Cassiano. Não é fácil para o professor Jerônio falar do professor Cassiano, porque primeiro é um irmão. Nós nos conhecemos desde os anos 90, somos físicos, conhecemos na estrada da vida, dos eventos, dos congressos nacionais, internacionais já tivemos em vários eventos, eventos com prêmio Nobel de Física, então temos uma longa estrada. E aqui é a obra máxima do professor Cassiano. A razão pela qual ele é o nosso convidado especial, ela tem, de fato, essa segurança, dessa luz que o Cassiano vai, vai colocar como solução, e aí sim, embora eu apresente dentro do Minha Escola Sustentável, Sugestões para uma qualidade do ensino de ciências e matemática, é a Educação 4.0, que extrapola e dá à escola uma, uma educação que eu costumo dizer, sai do um empirismo e vai para uma educação profissional. Vocês vão ter, de fato, a, a, a apresentação do Cassiano, e aqui, professor Cassiano, se me permite, Sim. sair um pouco desse convencional e dizer, Cassiano. Eu não sei se alguém já assistiu aquele filme do Benjamin Button, né, que é o Brad Pitt Vice. É, o Cassiano é o Benjamin Button um brasileiro, porque é impressionante. Né? O Cassiano é, tem uma longevidade incrível, uma, uma juventude, uma energia, uma, algo motivador, que qualquer equipe... Qualquer escola que conhece o professor Cassiano, quando ele chega, ele tem de fato essa expansão. Né? Então, eu, eu, eu, eu acho que tem um ponto que eu gostaria de destacar, o currículo do professor Cassiano é longo, é longo. Eu, Cassiano, eu achei por bem utilizar um único slide na minha fala, exatamente o seu currículo. Se você me permite, eu vou compartilhar o seu currículo, porque é importante... Que todos, é, que todos possam conhecer essa, essa, esse profissional. Eu, eu apenas quero destacar que eu tive a felicidade de vários projetos, como o Física Vivencial, que foi um conde digital, que foi um projeto do MEC, que ele deve, deverá com certeza situar. Participei da equipe do Cassiano, uma equipe multidisciplinar, uma equipe com pesquisadores do ITA, com físicos do ITA, né? O professor Cassiano ao longo dos seus um 60 anos então, por isso que eu digo que é um Benjamin Button, um 60 então com essa cara de menino, né? Então o professor Cassiano depois de 60 anos fez dois pós-doutor no ITA, Instituto Técnico Aeronáutico. Então isso nos dá essa a vocês que vão assistir a fala do professor, eu não vou aqui já mais alongar, porque Sou suspeito, né? E sou suspeito porque em vários congressos tive a oportunidade de não só conhecer um físico, um grande físico, experimental e teórico, mas um músico, que poucos conhecem, né? que quando chega nos eventos, pega o violão, enquanto que os outros, os outros congressos, as pessoas vão aos shows, pessoas nos congressos de física ficam no próprio hotel, que sabem que tem um show do professor Cassiano. Professor Cassiano, eu vou passar a palavra a você e... Ao longo da sua fala, eu vou uh, compartilhar depois o seu, o seu currículo. Muitíssimo obrigado, professor. Agradeço em nome do, do Parque Dom Ivaldo Monte, da Semurbe, aqui da Prefeitura da Cidade de Natal. Com você a, sua, com você a palavra. Cumprimento a todos. É, antes de tudo, um momento, é, um momento alegre. Temos aqui a participação de colegas, de municípios, de estados que nós prezamos tanto, em que sempre fui muito bem recebido, com muito carinho, com muito respeito, com muita cortesia e gentileza. Então, eu só tenho boas lembranças e quando hoje estou aqui na companhia, como ele mesmo disse, desse ponto, né? É, que em janeiro deste ano, nós comemoramos, né? Não ainda presencialmente, né, professor Jerônimo, mas 30 anos que nós nos conhecemos durante um evento é, no município de São Carlos, em São Paulo, que acontece a cada dois anos, né? Que era o, um congresso de ensino de física. E esse evento foi muito marcante, eu tenho certeza, para ambos, porque nós estávamos numa sala onde o professor Jerônimo ia apresentar o LEMEC, que é o Laboratório Móvel de Ensino das Ciências, eu estou dizendo de 1991, ele fala do Benjamin Bolton para mim, porém eu tenho que, tenho que retribuir a altura, né? Em 91, o professor Gerônimo já estava ali apresentando o seu laboratório móvel. E eu estava apresentando o equipamento de óptica, que havia acabado praticamente de desenvolver para a física. E ali nasceu esta amizade, uma amizade que é, se fortaleceu a cada dia, ao longo dos anos, e algo que para mim é, é muito especial. É, quando o professor Jerônimo é, também se referia à minha pessoa, não vou me estender muito nesse sentido, mas hoje eu tomei a, a iniciativa, sem que nós é, desviemos, desviemos do nosso objetivo, que é o mais importante hoje, mas ele não sabe, mas hoje eu preparei uma singela festa de homenagem ao professor Jerônimo, não é? porque muitas vezes, às vezes no silêncio não é? É, dos nossos é, escritórios, no silêncio do nosso, às vezes, cantinho de trabalho, mas pessoas como o professor Jerônimo estão ali é, é, dedicadas, né? com propósitos realmente de levar aquilo de melhor para os nossos estudantes. Então... Eu tenho uma profunda admiração, um profundo respeito, e vou pedir a licença, então, ao, aos colegas, né, para compartilhar com vocês. É, vou compartilhar com vocês aqui, então, o, a minha apresentação, não é? para que vocês possam, então, acompanhar esse tema tão pujante. Eu vou pedir, professor Jerônimo. É, no momento que estiver disponível, só me confirma se está visível a tela do Instituto Galileu. Ok, tudo bem. Muito bom. Bom, é, nesse momento, é, eu, eu vos falo aqui do estado de Santa Catarina, nós estamos aqui na região da Grande Florianópolis, e onde fica a sede administrativa do Instituto Galileu Galilei para Educação. Eu digo sede administrativa, porque, na verdade, o Instituto Galileu está hoje presente em praticamente todos os estados brasileiros. né? E, justamente, como fundador, atual presidente do Instituto, eu quis aproveitar essa oportunidade como uma espécie de uma de um aniversário, de uma comemoração surpresa, né? de prestar essa singela homenagem ao professor Jerônimo Freire, da Silva, que também é, é embaixador do Instituto Galileu Galilei para todo o Nordeste. Né? E, apenas para situar os colegas, é, que muito me honra ah, lhes falar, eu tenho ah, ah, o dever de explicar que o embaixador é uma outorga que é dada àquelas pessoas que têm iniciativas importantes para inovação na escola brasileira. Né? Então, quando o professor Jerônimo me convidou, no contexto é, desse artigo que ele escreveu, portanto, é, antes de tudo, uma produção acadêmica importante que será compartilhada com todos os nossos nobres colegas, né? eu me senti muito feliz de poder estar fazendo isso e eu vou procurar, ao longo dessa brevíssima apresentação, é, prestar essa homenagem ao professor Jerônimo. Hoje, para mim, realmente é um momento muito especial. E conhecedor do trabalho que o professor Jerônimo vem realizando, né? é vem como um singelo padrinho, mais cuidadoso padrinho, né? porque desde o primeiro momento que ele iniciou essa gênese, e já se vão décadas disso, né? não acabei de citar, sempre a proposição é pensar no desenvolvimento humano deste estudante. Não é? Só que, ao longo desses anos, não era mais somente o ensinar pelo ensinar, mas era principalmente o aprender para se desenvolver. Desenvolver valores, desenvolver habilidades, desenvolver atitudes, capacidade de trabalhar em equipe capacidade de entender que cada um deles e cada um de nós é responsável por tudo aquilo que hoje acontece no planeta ou que poderá acontecer, ou seja, não vamos só olhar para o passado, mas olhar para esse presente e é possível alterar o futuro. Tá? Então, é nessa perspectiva, professor Jerônimo, que eu presto essa homenagem, é, eu entendo que hoje é pelo menos, assim, formalmente, o lançamento dessa iniciativa tão importante que é a minha escola é sustentável. Bom, é, vocês estão também percebendo que ao lado tem uma uma, uma marca, né, que é o PROGE, que é o Programa de Gestão da Inovação na Escola. E aí vou, vou procurar mostrar o que é o PROGE, por que, que ele existe e como que essas diferentes soluções se integram, não é? no desenvolvimento da pessoa humana. Bom, só um instantinho que algumas pessoas estão estão ingressando e eu estou aqui também é, recebendo a cada um deles. Eu, peço desculpas, não não reparem, né? Mas nós temos que recebê-los, recebê-los bem também. Bom, o Instituto Galileu. Ele tem um currículo amplo desde 1997, quando ele foi fundado, com projetos de pequeno, de médio, de grande, muito grande porte, inclusive, como o professor Jerônimo falou, com o MEC, o MCTI, né? instituições como a Força Aérea, o Exército Brasileiro, o SESC, enfim, uma série de instituições, também corporações, mas que todas têm algo em comum, né? é pensar na inovação, é agir para inovação na educação. Então, é dessa maneira é, que nós estamos aqui, peço desculpas, vamos em frente, é dessa maneira que nós estamos aqui, então hoje estou aqui representando o Instituto Galileu Galilei para a Educação. É, esse livro que o professor Jerônimo apresentou, que depois eu vou citar rapidamente, que é o Educação 4.0, foi publicado pela CAPES e pelo ITA, né, onde tem a teoria da educação 4.0, é, ele traz na abertura esta frase. Né? Então, nós hoje que vivemos num presente, como se diz, né, o Bauman, né, o sociólogo Bauman, um presente líquido que se transforma a cada instante com a sua imprevisibilidade, sua volatilidade, sua liquidez, como o próprio termo diz, ao mesmo tempo temos um passado que o conhecimento que nós vínhamos trazendo já não dá conta desse presente complexo, certo? E temos, ao mesmo tempo, um futuro aberto. Eu gosto muito de uma frase, queridos colegas, é, ela é atribuída a Abraham Lincoln, mas também o Peter Bracker a usou em um determinado momento, quando se diz assim, ao invés de você ficar gastando muito tempo e energia em tentar imaginar como vai ser o futuro, vale mais a pena inventá-lo. Então, eu acho que nós todos aqui estamos hoje nessa condição desafiadora de inventores do futuro. Né? E eu defendo que, sem inovação, não há como nós transformarmos o impossível. Né? Se nós pegarmos milhares de exemplos ao longo da história da humanidade, é tudo aquilo que parecia, no certo momento, impossível, com inovação, com criatividade, com trabalho, com dedicação, aquilo se torna um fato uma realidade. Então, isso traz para nós a responsabilidade e a oportunidade da transformação. E quando eu digo transformação, eu quero dizer daquele período interior, coletivo, que culmina numa mudança. Não há mudança sem transformação. Não há mudança sem transformação. Então, é nesta perspectiva que eu faço esse convite para nós ousarmos inovar. Não é? Bom, agora, o que aconteceu em março do ano passado? Março de 2021. Aquela escola que você conheceu, que você ajudou a construir, que eu conheci, ajudei a construir que foi concebida aproximadamente por início meados do século XVIII, não é? É, que foi sendo é, se consolidando é, no século XIX, foi se tornando uma escola laica pública, mesmo que ainda muitas vezes dentro de contextos em que a igreja esteve presente. O fato é que essa escola, ela se apresenta e se consolida no século XX. Então, nós temos uma escola concebida em estreita relação com a primeira revolução industrial, a segunda, e essa escola se materializa no século XX, vai experimentar uma terceira revolução industrial a partir dos anos 50, que é a revolução digital, né, principalmente. E essa escola é dentro de um século onde a maioria de nós consolidou as suas carreiras. Não é? Então, ingressamos no século 21, talvez avançando, em alguns programas de pós-graduação, especialização, mas o forte da nossa formação foi no século 20 e nós encontramos quem? Os nossos alunos nativos digitais do século XXI. Na noite, precisamente pelo menos a maior parte do Brasil, no dia 13 de março de 2020, é como se nós todos estivéssemos aí nesse, nesses 300 anos de indefinição de muitas coisas e fôssemos lançados todos para o futuro. E chegamos no século 20 Então, no XXI, essa escola, prédio tijolo, átomo, eletricidade, água, carteira, lousa, giz, nós, professores, gestores, ela se desmaterializa. Então, ela começa a ter uma imagem, ela tem um espelhamento da sua existência na nuvem que era o único local onde ela poderia existir por conta das condições da pandemia. Aí vem um ponto dramático, porque, vejam bem, Todos os segmentos da sociedade, todos os segmentos econômicos ativos, em todas as áreas, praticamente todas, desde os anos 90, a revolução digital já estava presente. E o que aconteceu na senhora escola? Ela fechava as portas de entrada, fechava as portas da sala de aula e se mantinha praticamente intacta, de acordo com a sua concepção, salvo raras exceções e, assim mesmo, digamos assim, prevenciando as transformações, ou as mudanças. Ora, quando vem a pandemia, é como se pegasse todos nós, ali, pelos ídolos do final dos anos 80 e início dos anos 90. Então, o contingente de profissionais, sem trato com com a mídia digital, com as plataformas, com a questão de como as pessoas aprendem, porque não é só questão de ferramenta. É muito mais profundo que isso. É uma questão de entender hoje, a partir das ciências, como a neurociência, psicologia cognitiva, ciências da cognição, neuroeducação, como que nós, humanos, aprendemos. Então, esse ato de conhecimento, essa essa ausência de instrumentalização levou a esse colapso que nós infelizmente passamos a assistir. Agora, ao mesmo tempo, como tudo na vida humana tem o um outro lado, então isso empurrou o processo. Aquilo que ficou que era facultativo passou a ser compulsório. Não tinha mais escolha, praticamente. Ou você você enfrenta ou você está fora. E ainda hoje a maioria dos municípios, das escolas, continua ainda avançando nesse processo. E não se consolidou, tem um chão ainda para isso. Agora, o que, que nós projetamos para um futuro muito próximo e mais longínio? Uma escola onipresente independentemente dessas questões transitórias, como disse o professor Jerônimo, daqui a pouco vem a vacinação, o rebanho se torna resistente, imune, etc. Mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de jovens que têm uma outra visão, uma outra necessidade. E nós estávamos insistindo em promover uma educação calcada naquilo que foi importante num outro contexto, sócio-histórico. Então, agora, nós estamos olhando o nascimento de uma escola ubíqua. O que é uma escola ubíqua? É uma escola onipresente. A escola que não estiver no bolso da criança, dentro, em cima da mesa da, da casa dessa criança, desse adolescente, desse jovem, ela simplesmente não será mais praticamente nada. Não é? Por quê? Porque hoje a comunicação ela é, primeiramente, um fato importante. Gestão da comunicação, gestão da informação, gestão da colaboração para alcançar a gestão do conhecimento. São quatro andares diferentes. Independentemente, eu não estou me referindo aqui ao uso de computador, ao uso de mídia, simplesmente. Não, não, não. É processo. E esse processo ele tem mais uma característica. Ele tende a ser um processo que nós chamamos de aprendizagem ou de educação esclava. Por quê? Não é só mais educação à distância. Aliás, cá entre nós, hein, que ninguém nos ouça, educação à distância, rigorosamente, deixa de existir quando nasce a internet 2. A distância fica sendo zero entre os interatores. Ora, o que, que acontece? Então não é educação à distância? Não, não é educação à distância. E também não é uma educação rigorosamente híbrida, porque não é um modelo que, quando não é presencial, é uma coisa e presencial é outra. Não, ele tem que ser um modelo blended, independente do digital, do não digital, do presencial, do não presencial. Temos que transcender essa dicotomia e avançar para uma dualidade. A dualidade responde a essas, a essas situações de uma maneira muito mais forte e poderosa. Bom, diante disso, e levando em conta o nosso tempo, essas proposições que nós vamos apresentar agora, muito rapidamente, né, nós temos depois, é, podemos é, indicar a cada um dos nobres colegas caminhos, vídeos percursos, professor Jerônimo que está responsável por isso, mas apenas para dar uma panorâmica. Esses programas hoje, que é o Proge, é um programa de gestão de inovação para as escolas públicas e privadas brasileiras. Então, o Instituto Galileu realiza esses programas com municípios, com Estado, com escolas privadas, com universidades em parceria, e todo esse programa ele é baseado nessa fundamentação teórico-tecnológica da educação 4.0 e hoje que avança para o modelo de educação 5.0 e de modismo eu repito não tem nada são fundamentações teóricas quando esse programa é feito o que é que nós aprendemos comece sempre pela alta gestão missão número um vai fazer inovação todos precisam estar envolvidos inovação não é só responsabilidade do docente, ou daquele dirigente, daquele coordenador, daquele especialista. É de todos. Então, essa é a regra áurea. Colaborar juntos. E, importantíssimo, a alta gestão tem que abraçar o projeto. Se a alta gestão não abraça, ela está dando a demonstração de que, na prática, aquilo não é importante. Então, não vai acontecer mesmo. E aí vai ter um monte de gente carregando o piano para cima e para baixo, daqui a pouco cansa e vem uma grande frustração local ou social. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é trabalhar com os coordenadores, com os gerentes, com os pedagogos que trabalham na área de interface, criando o quê? Um programa de tático operacional. Então, os gestores criam um plano estratégico coordenadores, gestores intermediários, um plano tático operacional, preparando o terreno para receber os docentes. Então, o coração deste programa de inovação é a formação docente, que é lastreada na Educação 4.0 e agora 5.0. Quando isso vai sendo realizado ao longo do ano, e se alcança os alunos, depois de três meses, você já está com a equipe preparada para isso, os processos vão se transformando em processos seguros, menos traumáticos, motivadores, e é por isso que nós temos conseguido, né, não porque nós estamos aqui naturalmente pregando isso, mas são evidências, todos os programas são auditados, são avaliados, oportunizando o quê? Aquela transformação para a mudança. E mais, levando em conta que nós temos que considerar que, mesmo numa rede, possa ter cinco escolas, duas escolas, uma escola. Temos municípios que têm uma escola. Não é? Temos municípios que têm 400 escolas, 500 escolas. Mesmo assim, nós temos que lembrar que cada escola é uma singularidade. Então, não existe caixinha fechada. Educação 4.0 não é uma regra, um conjunto de regras que se, que se pratica e está resolvido o problema, não, absolutamente. Ela dá uma base teórica para a construção responsável, social de todas as equipes, para que realmente, quem é o receptor mais importante de tudo isso, quem recebe esse trabalho, são os estudantes. Então, como é que nós vamos trabalhar hoje essa mudança que vem lá de 1996, se nós pegamos ali a LDB, uma coisa é ensinar por objetivos, com coimentas, outra completamente diferente é aprender por competências e habilidades com valores. Isso não é trivial. Então, não é só com ferramenta que se resolve, mas precisa das ferramentas digitais. Precisamos ter isso com muita clareza. Quando nós chegamos às famílias, também é importante que as famílias entendam o que é esse processo de inovação, porque elas ajudam muito. E as crianças também. Porque uma coisa era aquela atitude repetitiva do professor falando, explicando, falando, falando. falando. Isso não desenvolve competências e de habilidades. Para que se desenvolva, é preciso que esse ente ele esteja no centro da ação, envolvido na resolução de problemas de, de desafios, interagindo com Pares, com ele mesmo, com a mídia, com o professor, enfim, com o mundo. Não é? Porque hoje nós estamos no mundo e o mundo está em nós. É? Então, esta é a visão mais importante, que é alcançar esse alunado e que esse alunado possa realmente vir a desenvolver o quê? Uma forma humana ampla, sustentável, que ele tenha realmente esse potencial dele a cada dia se transformando em ato, em potência. né? Então, em simples, é isso. São essas três e a quarta etapa. Também criamos, normalmente, um núcleo de estudos e pesquisa, mesmo quando o município é pequeno. Bom, como o tempo avança, eu quero agora, então, prestar uma breve homenagem, que eu prometi ao meu, ao meu querido amigo, professor, Jerônimo Freire, né, no lançamento é, dessa obra, que, para mim, considero vai contribuir de uma maneira extraordinária, ela é totalmente fundamentada na educação 4.0 né, e 5.0. Então, as atividades elas estão dentro, debaixo dos, das ODSs, à medida que se vai desenvolvendo a contextualização, a problematização a interação, a socialização, as crianças, os adolescentes os jovens vão oportunizando o desenvolvimento de habilidades, de competências, de valores, porque é isso que fica. Por quê? Porque não se transferem entre humanos competências e habilidades. Então, não adianta a gente ficar só informando. É importante que eles participem dessa ação. Bom, agora, tudo tem uma história, né? novos colegas, eu gostaria de contar muito rapidamente, nesses últimos minutinhos aqui, essa história, e é onde eu presto realmente mais detalhes, essa homenagem ao professor Jerônimo Freire. É, como ele disse, é, e é verdade, não é? aos 62 anos, eu fui fazer o meu segundo pós-doutorado no ITA, o primeiro também foi no ITA, e esse segundo foi de dois anos, então, a ênfase era inovação na educação e engenharia. Porém, o plano geral da pesquisa é como é que se faz inovação numa instituição educacional complexa. Como se trata do ITA, instituição a qual eu já colaboro há 30 anos como pesquisador convidado, às vezes o colega pensa, bom, claro, como é que você vai fazer inovação numa instituição do porte de um ITA, de uma AMAN, de uma universidade, mas não é isso. Sabe, às vezes, um bairro que tem aquela escola bem cuidadinha, que tem um dono, um mantenedor tem três professores, tem 30 alunos, ela é uma instituição complexa. tá? Então, é isso que nós temos que destacar. A complexidade está na presença do humano, a diversidade de visões, de valores, de opiniões. Então, fazer inovação é algo que envolve toda uma preparação para isso. Quando nós fizemos essa, esse programa no ITA, era preciso ter um programa de pós-graduação. E aí, construímos esse programa, baseado nesses quatro pilares, que é a visão sistêmica da escola, que é a base teórica que sustenta a transformação. Colegas, eu costumo dizer assim, ó, educação nós fazemos com amor, nós fazemos com paixão, a gente fica ali, passa horas, você nem percebe. Fazemos com arte, queremos sempre melhorar. Porém, fundamentalmente, educação tem que ser ciência. Nós temos hoje base teórica para entender como se dá o desenvolvimento humano. E o que a gente vê nas evidências de pesquisa? Que dois, terços, dois terços do nosso contingente e quase 2,5 milhões de profissionais de educação no Brasil operam muito mais em base de senso comum. Olha isso. Não que a experiência empírica não seja importante. Ela é extremamente importante. Ela é fundamental. Mas sem que você integre a isso conhecimento, conhecimento de base científica, você fica muito acanhado no processo. E é o que está acontecendo. Nós estamos com um gap, colegas, da ordem de 30 anos no Brasil. Então, nós precisamos agora, quem precisa voltar para a escola, literalmente, somos nós, é você, sou eu. Eu até brinco com a minha esposa, viu, professor Geron? Oh, mas, meu bem, eu, eu acabei de me formar agora em 2019, ela fica brava. Agora é que começou a nossa vida, né? a nova vida. Mas é verdade, nós precisamos enveredar por uma visão nova para que nós possamos chegar lá e entender essa educação com profundidade, porque nós lidamos com pessoas. Né? Então, aqui nós temos uma visão sistêmica, toda escola tem a sua infraestrutura, são coisas, tem processos que é a meso e tem pessoas e valores, e, e o paradigma, o currículo e os modelos que, são, que estão na superestrutura. Quando você vai fazer inovação, tem que ter essa visão sistêmica. Por quê? Porque, senão, você melhora a infra, mas não melhora o processo. Melhora o processo, não melhora a superestrutura. Não pode. Não funciona assim. Então, esse é, um, é uma dica importantíssima que eu quero destacar para você. Um alerta. Agora, dentro da desse primeiro pilar, que são quatro, da educação 4.0, nós temos um segundo pilar, que é da, da educação científica e tecnológica. Da engenharia e gestão do conhecimento, que inclusive, era do meu doutorado, e faço uma ressalva, aos meus colegas da educação, eu, o professor Jorão destacou que a minha formação inicial é em física, mas para conversar com meus colegas das humanas, eu também sou pedagogo, tá? Então, tá bem balanceadinha a equação aí, tá certo? Bom, e o quarto pilar é a cyberarquitetura, e aqui nesse pilar especial é que eu venho prestar a minha homenagem ao professor. Bom, é, só um detalhe, me perdoem, a onde tem diretrizes curriculares é onde está hoje, por exemplo, a BNCC. Então, se você pegar a BNCC, onde que ela está? Ela é currículo não, mas ela orienta o currículo. E ela está num ponto então que é complexo. Ela está entre o paradigma que é a visão de cada um da instituição e o currículo, quer dizer, é muito mais desafiador e necessário implementar a BNCC. Bom, nessa visão começando pela educação científica e tecnológica, fazendo um percurso de 30 segundos, né? Começamos com como educadores que somos, dando as aulas. Iniciei desenvolvendo. Agora eu vou falar um pouquinho de mim para poder contextualizar para o professor Jerônimo. Iniciamos ali, iniciei ali a, a criação de equipamentos. Em 89 funda, eu fundava, fundávamos a Labciência para o professor Cassiano. Era uma microempresa para poder produzir esses equipamentos. Aí são algumas das, das reportagens, eram todos portáteis, iam para a sala de aula. Esse equipamento é da época do ICA, e um programa que se estendeu pelo Brasil durante cinco anos, que é a Rede Nacional de Aperfeiçoamento em Física. Inclusive, aqui no Ceará, no é CETRED, nós trabalhávamos também com a Universidade Federal do Ceará, trabalhando com 11 universidades federais, todos são professores de física, né? E trabalhando aí de uma maneira prática, de uma maneira integrando teoria e prática e tal. Depois, em 95, nós já fazíamos integração de equipamentos com sensores, né? Então, se vocês perceberem ali a coleta dos dados do carrinho ali na tela, com o velocímetro, com o acelerômetro, tudo integrado, isso em 1995, né? Hoje é uma visão de conjunto esses equipamentos hoje são licenciados e continuam sendo é, produzidos aí, incluindo mídias digitais. Mas o que eu quero mesmo é, é chegar aqui, é mostrar um outro aspecto importante, que é o da arquitetura. O que é a arquitetura? Está como os estudos que fiz na, no mestrado na Federal de Santa Catarina. Eu presto essa homenagem aqui ao professor Jerônimo. É esse o ponto que eu quero chegar. Eu peço desculpas, se eu me adiantar mais quatro minutinhos no tempo, peço desculpa a compreensão de todos. Né? Aí está 1995, escola do século XXI, professor Jerônimo Freire da Silva, eu era convidado, ali, se vocês verem aqui, o Laboratório de Realidade Virtual, ele já desenvolvia software interativo com óculos 3D de imersão em 1995, Quer dizer, nós estamos falando de quantos anos, na verdade? Não é? Nós estamos falando, meus amigos, de, de, de, de 25 anos atrás. Quer dizer, o Brasil não tinha condição de ter dado um salto na sua educação? O que, que aconteceu? Por que, que a gente não fez isso? É uma questão, não é? Eu não estou aqui, e não vou querer responder. De, em 1991, eu comecei a investigar, lá no ITA, inclusive, em 1992, 1993... Como é que era essa interação do digital com o não digital? E aí o professor Gerônimo vai me visitar em São Paulo, ele fazia visitas frequentes, eu ia a Natal, e aí, conversando, eu disse para ele, olha, professor Gerônimo, a ideia é que nós tenhamos estações inteligentes, pois o homem sai ali e vai montar as estações inteligentes. Então, essa imagem aqui, Gerônimo, não me corrija, acho que é de Mossoró, se eu não me engano, né? acho que é uma escola em Mossoró, Caicó, no Rio Grande do Norte, 1997, né? Tem aqui... Caicó, Cassiano. ano. olha aqui. Colégio de Ocesano. Aqui é uma homenagem, que eu quero te prestar, professor, sem nenhuma demagogia, com muito respeito, com muito carinho. Olha, 1 de junho de 1997, olha só, as crianças trabalhando, integrando experimentos com o computador, gente. 1997. Tá certo? Então, o que, que aconteceu? Não tinha massa cinzenta? Tinha. Não tinha oportunidades? Por que, que a gente não fez, então, até agora? Aqui é no ITA, já em 1999, não, vindo, 2002, porque aí foi quando eu levei avancei com as pesquisas para entender esses espaços, a criação da sala inteligente 3.0. Essa aqui é de 2004, já estávamos trabalhando nessa integração. Você integra tudo no mesmo local. Não tem essa de sala de informática, biblioteca, sala de aula, laboratório, é tudo junto, gente. que você tem a informação na palma das mãos. Isso se chama cyber arquitetura. Aqui é lá no ITA, a sala nova, né, Marta? As salas novas ali, ó. Hoje já tem empresas que fazem imobiliário, você tem várias empresas, só pesquisar, você integra diferentes formas o mesmo móvelzinho você tem diferentes ambientes. Então é um avanço extraordinário que nós estamos, estamos experimentando hoje nas escolas. Hoje, em vez de ter quadro fixo lá na frente, foi o quadro móvel dupla frase. Quem tem que escrever, organizar, planejar, são os estudantes. O professor já sabe a matéria. Ele precisa ser um mediador bom, precisa ser um estimulador, um desafiador. Deixa o pessoal trabalhar para poder aprender. Quem não resolve problema, não aprende. Né? Aqui é uma sala nova lá do ITA, do Prédio Novo, um investimento grande que o MEC fez no ITA nesses últimos anos. Né? Nós temos colaborado com tudo isso. Aqui é lá na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. Tem universidades também, apenas citei algumas aqui, né? para que vocês possam ver, inclusive, como que isso funciona, né, os estudantes estão trabalhando com mídias, mídias dentro da sala inteligente. Estão discutindo problemas, estão interagindo, estão elaborando soluções para que eles possam resolver esses desafios, que é o que o dia a dia vai exigir cada vez mais de nós. Não adianta ficar memorizando formulazinha, não adianta ficar memorizando regras gramaticais. Nós precisamos Cuidar para que essas crianças tenham oportunidade de desenvolverem os seus enormes potenciais. É disso que nós estamos falando, né? Então, nessa perspectiva aqui, eu vou para o último pontinho aqui, e estou encerrando, tá? Todas as informações que nós recebemos nos cinco sentidos elas chegam por características próprias. Por exemplo, som, ondas mecânicas, a luz, fótons e luz, né? o olfato a partir de, de, de interações químicas. Mas quando chega no cérebro, tudo vira eletricidade. Então o cérebro é um grande transdutor eletromecânico. Né? Ele, ele, trans, ele, ele faz a gestão dessa transformação de energia. Temos em torno de 86 bilhões de neurônios. Entre cada dois neurônios se formam até 10 mil sinapses. A sinapse é a materialização da aprendizagem. E o mais fantástico é que esse cérebro ele tem plasticidade. As sinapses podem se transformar. E como são dentro de um contexto eletromagnético, a partícula de interação é fóton. Então, nós somos essencialmente operados por fotos e luz. É? Isso é a base física do nosso conhecimento. É? E o que é mais bacana, nós somos seres e somos informação. A gente consegue ficar um dia, um dia e meio, dois, sem comer nada, né? Mas você não fica quatro segundos sem informação, você apaga, né? E outra coisa, queridos, a palavra informação, o termo correto, é ação que dá forma à mente. Essa é a origem da palavra. Informação, ação que dá forma à mente. Então, tudo aquilo, e como essa informação chega até nós, ela está permitindo que cada um deforma forma a sua própria mente. E agora eu vou culminar fechando o seguinte. Como que nós, humanos, funcionamos? Temos desafio o tempo todo. Esse momento é um desafio. Enquanto eu estou aqui apresentando, você está, no seu íntimo, refletindo sobre o que eu estou falando, olha a informação trabalhando. Muito bem. Quando nós estamos nesse nesta interação, eu, eu acredito que nós estamos muito conectados agora, nós estamos dentro de um contexto. E esse contexto, quem gerencia esse contexto? É a nossa emoção. né? Então, quando eu te falo alguma coisa, como eu vou dizer agora para você, que provavelmente vai colidir frontalmente com a tua, com teu conceito, você vai ficar desconfortável com o que você vai ouvir agora. Só que, olha só, o desafio que eu vou mostrar, estou mostrando para vocês agora e vou mostrar em seguida, é o mesmo para todos, mas o problema não é. Por quê? Porque cada um desenha o seu problema. Não existe problema dado. Existe problema desenhado. A palavra problema, olha que fantástico, vem de probá-lo em latim, quer dizer sair, lançar-se à frente, resolver o problema. Então, a emoção e a cognição trabalhando juntas. Onde está o seu coração, ali estará a sua atenção. Onde estiver o seu coração, ali estará a sua cognição. Onde estiver a sua emoção, ali estará a sua cognição. Agora vem o balde chutado, né, professor Jerônimo? Desculpa a expressão chula, mas eu tenho que falar isso. Vocês já ouviram alguém dizer assim? Não, professor tem que usar tecnologia. Nunca mais deixe essa frase passar em branco. Por quê? Porque tecnet, que a raiz é arte, criatividade humana, e Logos, que é o processo do sistema 2 cerebral, que é analítico, quantitativo, tecnologia é dentro da pessoa, é no cérebro da pessoa. Quando você tem um desafio, você desenha um problema, você está procurando uma solução. Este é o processo tecné logos isso é o que faz você ser humano e eu também. Não há nada mais humano do que a tecnologia. Pô, espera ah, peraí. Então o que eu estou usando? Você está usando mídia. Porque mídia é tudo aquilo que processa informação. Computador, para usar um pouco do, do universo escolar: computador, lousa, caneta, papel, não sei, quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. mídias. Gerenciando a informação, a criação do processo o valor do processo, a busca da solução do problema para entregar valor, é dentro da sua cabeça, é dentro da cabeça daquela criança. Então, não adianta, não se usa tecnologia, se cria tecnologia. E aí, nesse sentido, eu concluo, tá? Temos a visão de inteligência plena, que são conceitos rigorosos. Vem o desafio à emoção gerenciando a competência, competere, lutar para alcançar algo. Dentro dessa ação, quem que gerencia isso dentro do seu cérebro, do meu, das crianças, de todo mundo? É a tecnologia. O processo tecnológico é uma macrofunção da nossa consciência. Ô, oh, professor, mas espera aí, agora vamos para a consciência. Sim. Cientificamente, a consciência é a interação cérebro, físico e mente, não físico. Essa interação é que se define consciência. Então, este processo... Ele vai gerenciar a escolha. Valores, habilidades e conhecimento prévio. Para quê? Tomada de decisão. Logo central. Para quê? Para poder produzir uma atitude. O cérebro, ele gerencia a ação interna e externa. E a atitude é o que faz o quê? Resolve o problema. Se eu preciso cortar, uma laranja, descascar uma laranja, eu, eu, eu tenho que ter algum instrumento, seja até o dente. É a mídia. Eu preciso da mídia para resolver o problema. Então, quem cria tecnologia somos nós. Isso é conhecimento interno. Não se transfere entre humanos. Por isso que a aprendizagem por competência é outro mundo. É isso aqui. ó. E conhecimento explícito é tudo que é explicitado. Produz o que lá no cérebro? As sinapses, que é a aprendizagem. A aprendizagem é meio, não é fim. O fim nós chamamos de memória de longo prazo que é a capacidade de um ser humano tomar uma decisão a mais acertada possível. Isso se chama competência. Bom, eu quero concluir dizendo que nessa homenagem, esse trabalho maravilhoso que o professor Jerônimo estava fazendo, eu realmente quis criar essa surpresa para ele hoje, né? Acho que para mim foi um momento, está sendo um momento muito especial. Espero que seja uma surpresa também, que tenha sido é, significativa o professor Jerônimo. E todo esse trabalho, queridos colegas, ele está tem que respeitar o, que? o desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano é essencial de tudo. E é interessante, né? porque quando nós vamos na Antiga Grécia, o berço da civilização ocidental, e nós vemos o nascimento da pedagogia ali, praticamente, o que, é que nós estamos falando? É, em Atenas, é, é, ou, ou mesmo na, nas próprias cidades gregas, onde, onde estavam os filósofos, nós estamos falando de valores, nós estamos falando de virtudes, nós estamos falando de, de seres humanos que vão viver. Um erro médico, a gente vê na hora. Acontece uma fatalidade. Um equívoco educacional é uma tragédia para a vida toda que a gente não vê na hora, mas ela vai acontecer. Então, concluindo, chegou a hora da gente... Me perdoe. vamos deixar de ser reativo. A gente já sabe o tamanho da encrenca que nós vamos enfrentar pela frente. Vamos ser mais do que proativos. Vamos ser pré-ativos. Vamos transformar essa nossa cultura de brasileiros, com todo carinho e respeito, em agentes da transformação. Nós sabemos que a transformação... A vida do ser humano depende do conhecimento. Então, a escola é uma entidade extremamente importante, seja ela onde ela estiver hoje, né? ubíqua, né? essa discussão hoje, homescure, isso tudo é superficial. Se você for ver lá no fundo, o que importa é o quê? É o desenvolvimento das competências e das habilidades e dos valores. Eu agradeço, peço a compreensão de todos. O professor Jerônimo estendi um pouquinho a mais, mas é, entendo que não poderia é, deixar de respeitar a todos nessa, nessa fala, e agradeço imensamente a oportunidade de colaborar com cada um dos nossos colegas aqui. O professor Jerônimo, parabéns pelo seu trabalho, em homenagem de 30 anos aqui, do seu colega, do seu amigo, admirador. É, que eu poderia passar aqui mais de duas, três horas contando é, os seus feitos também. São muitos, né? é? O senhor é uma pessoa humilde, simples, não, não se arroga, mas eu sou uma testemunha do seu trabalho e o porta certo, professor. É, se eu cheguei até aqui e tenho colaborado com outros para avançar, é porque o senhor esteve ao meu lado também. Muito obrigado, professor. Agradeço, Cassiano, as suas palavras. É... E agradeço mais ainda por essa, por sintetizar esse momento, né, que nós estamos aí atravessando, pela sua visão lúcida aí de uma, de uma, de, da criação do futuro. Não deixar o futuro chegar, né? Vamos criar. E eu sou testemunha de que essa escola que você propõe é uma escola profissional. Eu aqui quero dizer aos colegas que eu já estou recebendo algumas, algumas perguntas. Eu vou já colocar aqui para o professor Cassiano, mas, como eu estou no processo de mediação, eu gostaria de apenas colocar um ponto, professor Cassiano, que eu acho importante, que é da prática do, do, do projeto Minha Escola Sustentável, porque o projeto Minha Escola Sustentável chega na escola com todo esse embasamento que o Cassiano, de fato, apresentou né, nessa sua fala aqui, da, da, da proposta da Educação 4.0. E aí eu acrescento um ponto Desse, dessa, dessa questão profissional. Né? Precisamos entender o que é o cenário da escola, quem é o aluno. Precisamos, de fato, entender como é que a escola está dentro desse contexto da sustentabilidade. E, para isso, nós criamos uma certificação, e essa certificação, quem, a quem está sendo atribuída o valor, a ser dada à escola, é o Instituto Galileu, Galileu Galilei para a Educação. Isso me, me honra em saber que um profissional desse nível, com a sua equipe, que é o Instituto, que é que vai avaliar se a escola na qual eu, eu com o meu grupo implantamos, o meu grupo, quando eu falo, são colegas, são físicos, são engenheiros, são químicos, biólogos, e principalmente, aqui eu quero, Cassiano, é, homenagear, as empresas patrocinadoras do projeto Minha Escola Sustentável. O conceito de sustentabilidade cai também não só nas questões ambientais, na discussão da água, da eficiência energética, da questão da poluição, mas ele é bem amplo. Ele trata sobre a, a questão da educação, a qualidade da educação, da pobreza, da fome, então é bem amplo. E hoje eu conto com algumas empresas, dentre elas o Cidep, como um dos patrocinadores do projeto. Eu conto com a Bia Solaris, que é uma empresa do Rio Grande do Norte que monta sistemas de painéis fotovoltaicos, que é parceira do nosso projeto, que ao chegar numa escola ele instala o o, o, o sistema fotovoltaico na escola e na contratação nós realizamos todo o projeto de implantação do projeto Minha Escola Sustentável que em média dura para o projeto padrão seis meses, são cinco oficinas, o módulo da água, o módulo da energia o módulo da poluição, a questão da gincana de matemática. Então, existe toda uma, uma preocupação de trabalhar dentro dessa linha do BNCC, das competências e habilidades, também discutindo os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, essa certificação, que é o selo verde, que quem outorga é o Instituto Galileu Galilei, é o que dá credibilidade. E, ao final de todo o projeto, a escola recebe uma um painel de vidro com a marca do Minha Escola Sustentável, o selo, mas é um selo, é bom que se diga, é um selo das práticas pedagógicas. É um selo que é atribuído à didática, à forma como é tratado dentro das, da escola, os conteúdos de formas transversais nas disciplinas, e nós damos a nossa contribuição em ciências e matemática. Para concluir, eu gostaria de, de, de, de colocar, e aí eu pegando o gancho aqui da Cassiano de uma, de uma, de uma pergunta, que é do, do amigo Flávio, da Nova nd que é uma empresa de São Paulo, que trabalha com, com, com as tecnologias, né, com os equipamentos, e o Flávio faz um, um questionamento que é bem pertinente dentro dessa sua fala, Cassiano, e daquilo que eu também venho trabalhando né, com, a, com essa... Com essa, com essa preocupação de trazer desse cenário pandêmico, né? Já que nós temos que maximizar a, a, a, a questão, maximizar e minimizar a questão da transmissão do vírus, do vírus e do, do afastamento, né? A gente sabe que hoje não dá para chegar na escola e ter aglomeração. Isso é algo preocupante. Né? Então, a aula presencial tem que ser bem trabalhada, tem que ser feito um estudo e aí esse profissionalismo que o, o projeto educação 4.0 coloca na formação do professor e aí, Cassiano, me permita uma coisa, eu não sei se eu já te falei mas durante muito tempo eu fiquei no, no campo do ensino superior, da pós-graduação e achei que deveria concluir já que eu estou baixando o meu boy, né estou me aposentando e tudo eu quero terminar a minha, a minha vida a minha vida acadêmica de professor lá onde eu comecei, na escola pública. E voltei, voltei a assumir o um compromisso de entrar numa escola pública, e aí, quando eu fizer uma crítica, e quando eu faço uma crítica, eu escrevo um artigo, eu não faço na condição de pesquisador sem estar lá, ao vivo. E hoje, nessa condição de professor do ensino básico, com essa juventude, eu vejo, Cassiano, a situação drástica que o, que o ensino público brasileiro está. Eu vejo com preocupação no nosso futuro, nós precisamos fazer realmente ter essa esse profissionalismo que você coloca, né? e que eu espero que os nossos gestores possam ter a clareza de poder é, enfrentar, que é um grande desafio, um grande desafio. A sequela que esses anos de pandemia vão causar é sério, se ninguém avaliou ainda, mas é sério, pode ter certeza, né? e nós precisamos dar saltos quânticos. essa é a verdade, salto quântico, para não criar uma apartheid educacional, onde ter parcelas da população que têm todas as condições de ter uma educação de qualidade e outras, uma gambiarra sem resultados significativos. Então, aqui, a pergunta que o Flávio coloca é a questão, como podemos continuar o ensino online com atividades práticas de laboratório? Esse é um problema. Aqui, Flávio, eu vou passar ao Cassiano, que também é um físico experimental, de, de fazer com o, é, o Bruno Henrique do Flamengo de outro patamar. Mas é, eu costumo dizer o seguinte. Hoje, nós temos que estar revolucionando a inteligência artificial. Nós temos as questões dos simuladores, ambientes virtuais riquíssimos. né? Eu uso na parte da, do módulo da energia... Eu tenho um simulador que simula a condição que o aluno vai propor a construção de um parque eólico. Se é offshore, se é em terra ou é no mar, a decisão é do aluno. Ele vai ter condições, ele tem que construir uma vila com 400 casas e essas 400 casas têm que ser abastecidas por X aerogeradores. Então, é rico. Hoje que nós temos esses ambientes virtuais, são ricos. E um, e um, e um ponto que também nós trabalhamos dentro do projeto Minhas Escolas Sustentáveis é com a ferramenta smartphone, aplicativos. Uma grande revolução. Né? Os aplicativos realmente estão, estão trabalhando medições. Eu trabalho um, um decibelímetro, que eu uso um decibelímetro digital na escola para trabalhar o ruído, que tipo de ruído... É, porque se o ruído atrapalha no conhecimento, na aula presencial... Então, nós vamos discutir esse, esse problema do ruído. O aluno vai entender que o, o silêncio, o momento de silêncio da explicação do professor é algo importante. Mas ele vai entender a física, da, da acústica, do som e assim por diante. E existe o decibelímetro que ele faz essa experimento e leva para casa e faz em casa. Então, é muito rico. Então, tem realmente vários, vários, vários soluções, Flávio, que nós podemos utilizar. Uma delas são equipamentos portáteis, né? Tem uma empresa aqui de Natal, de um físico, que é a Fractal, que está criando esses, esses equipamentos portáteis São kits pequenos, né? Que, de forma de comodato, eu tenho trabalhado num artigo com, com o professor Chesma sobre isso. Nós vamos trabalhar essa parte pragmática, prática de como usar, de forma de comodato. O aluno leva o kit para casa, ou leva o kit para a rua com os outros colegas e realiza os experimentos à distância, né? Então, existem várias formas que a gente pode realmente utilizar. Agora eu passo aí também para o Cassiano para ele dar as suas considerações, a sua pergunta. Eu espero, de forma muito rápida, ter, ter colocado os pontos né, do seu questionamento, mas o Cassiano aí pode é, ampliar. Professor Jerônimo, bom, agradecendo naturalmente a, a essa participação né, do, do Flávio Luiz, até estava vendo já aqui o, o interessante site com as soluções que vocês têm. A professora Juliana está com a mãozinha levantada, não sei se ela já foi atendida ou não, qualquer coisa, se tiver alguma questão similar também, a gente está aqui à disposição. Né? E essa foto que aparece, eu peço licença para comentar, é o Augusto, tá, gente? É o, é o nosso mais jovem participante aqui do, da nossa live aqui. Bom, é, professor, é, na verdade, é, essa questão hoje, ela está, no, ela está passando por uma profunda transformação. Não é? É, nós temos... É, é preciso que a gente entenda que não é possível fazer uma generalização é? É, da questão do uso de determinados equipamentos. Por quê? Porque são diferentes públicos. Por exemplo... Se nós vamos trabalhar, estamos num um curso de engenharia, onde a construção de uma modelagem, digamos, de uma usina, ela, ela é importante para toda a modelagem matemática, experimental, é, isso é algo que tem que ser levado em conta. Então, por exemplo, você pode resolver esse problema se a instituição tem aquele equipamento, tem aquele conjunto de equipamentos físicos lá na escola, porque é claro é impossível você ter isso distribuído em outros pontos, né? Pelo, pelo custo, pela logística. Então essas atividades elas precisam estar o que contextualizadas, mas não significa que elas são iniciadas, terminadas é, são iniciadas, realizadas e terminadas naquele local. Esse é o ponto onde a questão de como nós aprendemos, faz uma grande diferença. Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim, bem básico. Vamos imaginar que nós estamos trabalhando com um grupo de alunos da engenharia, na área de eletricidade ou de eletrônica. Tá? Então, esse equipamento está lá no local, na faculdade, onde ele tem que ir cursar, muito bem. Só que nada impede que ele comece, por exemplo, o professor faz o desenho do percurso formativo, das trilhas de aprendizagem, começando esse processo antes mesmo da ida àquele laboratório. Então, ele pode propor ali contextualização, ou seja, que situações do cotidiano estão correlacionadas com aquela temática que ele vai desenvolver, o aluno vai desenvolver lá na presencial. Que questões que são importantes em termos de conceitos aplicados, não é? que eh, dispositivos que fazem parte daquela, daquele sistema, tudo isso pode ser feito, deve ser feito, melhor que seja feito, antes do processo. Quando a interação acontece, ela tem uma riqueza, porque ela é, ela é tangível, ele tem que observar, ele tem que fazer medidas, ele tem que ser capaz, às vezes, de compor, de fazer uma pequena montagem. Então, o equipamento nesse momento, ele tem uma importância, mas não termina ali. A hora que os dados são levantados é que começa o um grande trabalho intelectual. Então, fazer a modelagem matemática, verificar, por exemplo, uma comparação entre o teórico e o prático, o experimentado teórico. Então, veja, o que eu quero dizer com isso? Quando nós, quando nós respeitamos a forma como as pessoas aprendem, isso impacta no modo como se usam as mídias, porque o equipamento não é tecnologia, ele está processando informação, tá certo? Se é um circuito, ele está gerando informação para ser detectada por um multímetro, um perímetro, um instrumento de um modo geral, então ele é uma mídia, ele é um dispositivo de mídia. A tecnologia é aqui na cabeça desse animal, a capacidade de resolver o problema, e é o que faz ele se desenvolver. Então, o que, que acontece, para concluir? Hoje, por exemplo, muitas vezes me perguntam, isso é comum, não é? O professor Cassiano faz uma visita numa escola, recentemente, algumas semanas atrás. Olha só, nós estamos com recurso aqui, escola pública, de uma emenda parlamentar, e nós estamos decididos a montar um laboratório de informática e um laboratório de ciências eu disse, bom, tudo bem, mas laboratório como é, físico, é, eu falei, olha, então aí nós temos que pensar algumas coisas. Por exemplo, o curso de um laboratório de informática hoje, eles têm naquela escola aproximadamente 450 alunos, no ensino médio. Então, olha, com um laboratório, você compra equipamentos, tá certo? Muito mais eficazes porque vão estar na mão dos alunos. Não adianta você ter uma mídia que está lá no local guardado, entendeu? A mesma coisa é com relação à área das ciências. Quando o professor Jerônimo fala dessa portabilidade, que sempre foi também o, o, o grande sonho dele, o laboratório móvel de ensino de ciências. O né? que, que é a portabilidade? Esses dispositivos de mídia têm que estar onde estão as pessoas. Entende, caro amigo? Então, é preciso que as empresas também é, saiam daquele mindset fixo, né? não estou dizendo que é o teu cargo, por favor, eu absolutamente, nem, nem conheço. É, vi que é uma empresa muito qualificada, mas eu digo, há, ah, infelizmente, muito fixismo. Oh, o que deu certo na década de 30 e 40, ótimo, era um contexto. Mas hoje pode não atender mais a essa necessidade. Entende? Então é preciso rever essas questões, ter um desprendimento. É duro, é sofrido. Não é? É, nós conhecemos, tem uma, eu tenho um, amigos que tem uma instituição aqui, Santa Catarina, que produz tá muito interessante, de grande porte eles estão tendo que se reinventar. Não é? Por quê? Porque hoje é, a questão da, é, da, do custo, da complexidade, é, da restrição, às vezes, do investimento, não permite que se tenha mais aquele mesmo modelo. Isso é evolução. Isso é que é inovação também. É? Pode ser radical, pode ser uma inovação incremental. Então, vale a pena, para, para as empresas que trabalham com soluções para a área das ciências da natureza, das engenharias, elas procurarem, elas procurarem rever este modelo, porque a aprendizagem por competência e habilidade é um fato novo na nossa educação. Espero ter colaborado de alguma maneira. Obrigado. É, Cassiano, ótima sua, a sua intervenção e a sua... Colocação, colaboração. Eu tenho umas duas perguntas, e são perguntas bem parecidas, similares, e que eu acredito eh, nós podemos responder as duas. Né? A pergunta é da Lorahana Ibiquino, Ibiapino, que é da Unicef, Ciências Biológicas do Rio de Janeiro. né? pergunta da Lorana é como agregar os valores do projeto da Minha Escola é Sustentável em escolas públicas da comunidade onde o governo é ausente? Esse é um problemão, mas nós podemos, sim, conversar sobre isso, Lohana. Vou, vou, eu vou te falar e depois o Cassiano faz ah, o complemento. A outra é da Irani Santos, que ela pergunta, ela diz o seguinte, trabalhar com projetos com foco na sustentabilidade é um excelente caminho para inovar e valorizar a ciência e tecnologia. Sem dúvida. Eu gostaria de colocar o seguinte. No projeto Minha Escola Sustentável, a marca dele é que ele, a ideia é trabalhar por projetos. O cenário é a própria escola. Então, quando o projeto chega na escola e, e, e leva as oficinas, essas oficinas são em módulos. O Cassiano mostrou uma foto de três livros o azul, que é o que foi lançado esse ano, o verde está para ser lançado até o final do ano. O livro azul, ele trata dos, dos, dos projetos investigativos para atender a escola do ensino básico 2. Então, é o fundamental 2, do sexto ao nono ano. Então, esse livro azul, ele tem um padrão. Na realidade, nós trabalhamos, nós temos aí os três livros. O azul é o fundamental 2, o verde é o ensino médio e técnico, já que o, o, no caso do, ensino, do livro verde, ele já vem, já vem com um objetivo que é só energias renováveis. Nele, nós vamos trabalhar processos investigativos para o ensino médio e técnico da energia eólica e energia fotovoltaica. Então, nós trabalhamos, tem um projeto fantástico, bem bem endereçado à escola pública, que é para trabalhar o EJA. Nós nós temos uma preocupação com o EJA, porque o EJA hoje é quase que um enxugageiro. Então, a ideia é, dentro do, da, da proposta dos dos cursos, dar uma formação, eu não digo para um instalador de painéis fotovoltaicos, mas para aquele que pretende ser um, um assistente. E aí eu tenho trabalhado isso com um grupo fantástico, que é da Condensol, que é uma cooperativa de engenheiros da, da Unifor, um, um, um grupo que eu conheci em, em 2017, quando eu participei do About Energy, que é um evento que ocorre em Fortaleza, e nós fizemos essa parceria, é uma das empresas que patrocinam o projeto Minha Escola Sustentável, e esses engenheiros, junto com o meu projeto, né, eu focando mais a parte didática, nós estamos é, propondo, são mini cursos. Cursos práticos, olha só, o aluno participa do curso da escola e vai fazer a atividade prática nas instalações que a empresa realiza nos seus projetos nas comunidades. Então, ele já dá tá um encaminhamento para uma área profissional, mesmo sendo assistente. Mas aquele conteúdo que ele trabalha no, no, no, na oficina de energias, eólica ou fotovoltaica, ele está ele amarrado ao ensino da matemática, aí entre os BNCCs, né, aquelas competências e uma, uma, esse livro é, é, é pena que não dá para detalhar tudo, né, Cassiano? Mas o livro a cada início do módulo é apresentado que quais quais as competências, habilidades a ser tratada naquele módulo, tanto em matemática como em ciências e os processos investigativos são é mão na massa. Nós trabalhando o, o método STEM que é ciência, tecnologia, matemática então, há toda uma, uma, uma, uma, uma ideia de preparar o indivíduo. O que eu, eu, eu costumo dizer é que essa é uma ciência... O ensino de ciências, para quem, quem é pesquisador, desde os anos 60, tem uma visão do mini-cientista. Eu proponho, dentro do projeto Minha Escola Sustentável, uma discussão da ciência para a questão ambiental. Eu acho que a contribuição que nós damos... E aí, quando você coloca da importância da tecnologia e o meio ambiente, é esse o nosso foco. É trazer para o âmbito da escola uma visão de ciência que possa dar ao cidadão e cidadão futuro uma consciência da questão da crise climática. Por quê? Porque enquanto que o Covid-19 é uma vacina que tira a gente dessa crise, a questão ambiental, da desertificação, da, da, da, da questão das florestas, como nós temos aí no Amazonas, e só existe um antídoto para isso, educação. E uma educação de qualidade como essa que o Cassiano vem abordando, mesclada com o uso dessas tecnologias. Eu, pessoalmente, não acredito que o que era feito antes de março de 2020 venha a acontecer assim que, eu não digo que essa normalidade, nós vamos ter durante algum um bom tempo, eu acredito que até 2024, 2025, esse cuidado vai ser grande ainda. Infelizmente, vai ser grande ainda. E para que a escola tenha aquele, aquela, aquela sinergia, ela vai ter a sinergia para o presencial ser completamente diferente do que era antes de 2020. O presencial vai ser uma, um prazer, vai ser algo lúdico, usando as tecnologias, usando os equipamentos, vai ter, vai ter algo concreto, e não aquelas rotinas de cumprir carga horária, de comprar, é, resolver exercícios, copiar na lousa secundários, e mais a missão do professor nessa pandemia e pós pandemia é uma loucura, é uma loucura o que se está fazendo com o professor é uma loucura o que se está fazendo com o professor desgastante fora o problema do, do, do, do vírus ainda tem um problema emocional porque o professor está trabalhando com aluno que é no presencial aluno que é online, aluno que é remoto. isso é uma loucura, ele não sabe as práticas para isso e eu torno a repetir. Isso é empirismo, isso é empírico. Nós precisamos, sim, de uma educação profissional, de um projeto com início, meio e fim. E o projeto Minha Escola Sustentável, com todo esse, esse respaldo teórico, prático, do Educação 4.0, dá essa sustentação de se trabalhar, de fato, o aluno percebe que o que ele está estudando para problemas da, da crise ambiental faz sentido. Então, é uma ciência significativa, a ciência, né, que você faz com objetividade, tá? É professor isso. Jerônimo, é a professor Jerônimo, inclusive, eu gostaria de, de comentar. É, eu tenho meus filhos. A minha filha, uma das minhas filhas, tem 17 anos, está no terceiro ano do ensino médio agora, né? E ela está numa escola. Dois filhos menores estão na escola pública. Ela como já estava no ensino médio, optou por uma escola privada e ela faz as aulas pela parte da manhã. Então, olhem só o que acontece. Ela Eu até já pedi autorização para ela, né, não publicamente, mas fotografando para entender o processo que está acontecendo. Então, está ali. Olhe, olhe bem a professora com maior boa vontade resolvendo o exercício na lousa lá na escola. Certo? A lousa branca, câmera. Alguns alunos presentes, alguns alunos remotos. Certo? Aí, veja bem. Passada uma semana, um aluno veio e pediu para que a professora reapresentasse a solução. Ora, é um pequeno detalhe, mas onde que o nosso colega poderia economizar o tempo dele, fazer um trabalho... É, bastante cuidadoso do mesmo modo, mas usando as ferramentas para isso. Por exemplo, se você vai resolver um exercício comentado, você pode gravar esse exercício. Você não precisa necessariamente colocar esse exercício de novo, em termos ao vivo, até porque eu percebi, ouvindo, né, que um dois ou dois, dois, dois, três alunos que a professora já fez esse exercício. Ela tentando justificar, né, por causa do zero daqueles dois que não sabiam as dificuldades que tinham. Então, não haveria não essa necessidade. Se tivesse a plataforma, estão ali organizadamente, ó, comentário do problema número 32C. Está ali, está gravado aquilo ali. Um aluno que teve dificuldade, ele volta aquele ponto. Isso começa a ser por aproximação sucessiva, uma aprendizagem personalizada. Porque o que nós estamos falando também, que a gente já viu que não dá mais certo, é fazer por, por lote, como se todo mundo fosse do mesmo jeito, pensar do mesmo jeito, processar. Isso é falso. É isso que as evidências hoje, nos últimos 10 anos para cá, nós, temos, nós não temos só teorias, nós temos comprovações Físicas, onde são as regiões do cérebro que acendem ou não acendem, por que acendem, por que não acendem determinadas circunstâncias. Então, não é mais empirismo, ah, eu acho que isso, a, a grande parte das teorias, boa parte dela foi confirmada, alguns pontos foram rejeitados. O que, que eu quero dizer com isso? Hoje nós temos um conhecimento confiável muito mais do que tínhamos há 10 anos atrás. Então, é possível, sim, é possível fazer um trabalho personalizado. A gente chama né, até de educação adaptativa, ou aprendizagem adaptativa. A palavra adaptativa, em nosso, é, no nosso português brasileiro corriqueiro, parece um pouco de ah, fazer uma adaptação. Não, não. Ela quer dizer o seguinte... É uma aprendizagem que ela, ela respeita a singularidade do aprendiz. Né? Ela, ela tem uma adaptabilidade. Não adianta você chegar lá e falar a mesma coisa para 30 pessoas. É importante que você chegue e organize os grupos, como é o processo, por exemplo, na minha escola inteligente. Né? As ati... Não são atividades por atividades, são projetos e são projetos dentro da realidade da escola. Por exemplo, qual é o consumo médio de energia elétrica de uma sala de aula? Qual é o consumo da escola? Então, é esses conceitos, para resolver esse tipo de problema, você tem que saber o que é a corrente elétrica, o que é a tensão elétrica, o que é a potência. Antigamente, o que nós fazíamos como docente? Chegava lá na lousa, potência igual a tensão vezes corrente. tá certo? Anote aí, U é igual a R vezes I. Memorize, U, põe o um R assim, o um I assim. É pois é, Cassiano, é exatamente isso a proposta do Minha Escola Sustentável. E, é como eu falo, os problemas estão na própria escola. Se vai se discutir a energia, imagina, eu, eu visito certas escolas... Que não tem, não usam, eles não têm não tem um sistema fotovoltaico. Quem vai propor o primeiro sistema fotovoltaico são os estudantes, são os alunos que vão. Né? E é, como o projeto ele, ele tem início para responder um pouco a, a Lohana, que ela fala da escola pública. É, Lohana, a escola pública é necessário. Eu tenho conversado com vários secretários de educação. A, tenho conversado com alguns prefeitos, né? Existe um projeto padrão, e aí, Cassiano, se me permite, Cassiano, eu vou usar, eu queria não usar nenhum slide, mas vou ver se eu consigo mostrar esse aqui, tá? Eu vou apresentar aqui em tela cheia, que é um, um folder que eu tenho aqui para atender uma, uma prefeitura, né? E eu gostaria de... Deixa eu deixa eu ver se vai apresentar tá aqui bom você está vendo aí né e o que é o projeto aqui tem o que é o projeto o que é o contrato que é o convênio em si entre a a fotec biru que, que que trabalha com, com o projeto na, na instalação né Quais são os objetivos do, do, do, do, do, do projeto Minha Escola Sustentável? Como é o cronograma de atividade? Como é que se monta o projeto? No mínimo, há uma necessidade de seis meses para implantar o projeto, porque durante seis meses é onde são executadas cinco oficinas. Né? É, para cada... Por exemplo, o livro azul vai atender o Fundamental 2, o livro verde vai atender o Ensino Médio, o livro vermelho vai atender o Fundamental 1. A nossa dificuldade está aqui. É tanto que esse livro aqui vai sair no início de 2022. Está a nossa preocupação em fazer uma ciência e uma discussão das questões ambientais dentro do, do, do currículo do, do Ensino Fundamental 1 que atenda aqueles projetos investigativos que o aluno possa, possa trabalhar. Mas alguns experimentos que nós realizamos são fantásticos. São experimentos que, com certeza, a garotada vai, vai realizar o que eu chamo de Estado prazeroso. E aí, só para te responder, Lohana, é, nós temos um, chamado um projeto padrão. Por que ele é padrão? Porque ele atende a, se uma escola pública estiver interessada em que ela quiser montar, como eu te falei, o nosso projeto é um projeto de responsabilidade social. Nós chamamos empresas para ser parceiros e, às vezes, o projeto chega na escola sem nenhum custo para a escola. Existe um custo para a empresa, porque nós colocamos professoras que, ao longo dos seis meses, vão executar as oficinas via online. Algumas atividades. É, a escola recebe uma, uma caixa com os equipamentos, que são é, é, batímetros, é, decibelímetros, termômetro, é, é aquele termômetro que hoje que é o termômetro infravermelho, que né? está se usando muito, a escola está usando muito para fazer as medições se o aluno vem ou não com febre. Né? Nós temos esse termômetro no, no, no, no kit, né? no kit do projeto a Minha Escola Sustentável. Então, esses são os equipamentos, equipamentos de medidas. Por quê? Porque as medidas geram dados, os dados eram tabelas, gráficos, aí eu um dia a matemática e a análise dos fenômenos das grandezas que estão, seja na química, seja na física, seja na biologia, assim por diante. Tem um ponto que eu gostaria de destacar no projeto Minha Escola é Sustentável, que são os questionários. Nós temos três tipos de questionário. Um questionário, que é o questionário Minha Escola é Sustentável, que é aplicado em todos os alunos da escola para saber as aptitudes, como é que o aluno... E eu, eu, o que eu tenho feito hoje, eu gostaria de, de, de colocar aqui como um dado significativo, é que a juventude hoje, a, o, o aluno de hoje, é bem diferente do aluno dos anos, do início dos 2000, porque ele tem uma preocupação. A escola, de qualquer forma, está trabalhando os conceitos, mas não existe uma, uma, uma consistência. Parece que a escola só trabalha... Ou a questão ambiental no dia, do, no dia da, da árvore, no dia do índio. O projeto Minha Escola Sustentável, não, isso está permeado ao longo do ano, conforme os conteúdos do Ensino Fundamental, Fundamental 2 e com base nos BNCCs, do BNCC. Né? Então, é, é, a ideia do projeto é de investigação e, e nós formamos ou treinamos a equipe de professores, ou é feita as oficinas com os professores e um grupo de alunos porque os alunos depois vão ser os monitores para as outras turmas mas o projeto padrão ele começa o mínimo são seis meses né as cinco oficinas a certificação que é que é a certificação é é pelo Instituto IGGE, é o é o instituto que que dá a certificação porque o instituto é o o, o órgão é, ou seja, é a, a, a instituição credenciada para avaliar a parte didática e pedagógica dos conteúdos. Existe um questionário que é trabalhado só para isso, saber como é que a escola trabalha esses conteúdos ao, ao longo do ano nas disciplinas. Então, era isso que eu queria, sem, sem me alongar muito, e dizer que assim, nós extrapolamos o nosso tempo, mas é. É, eu acho que eu, eu, eu pessoalmente... Eu estou. Eu não sei se tem mais alguma pergunta que a gente possa ver aqui. Sim, professor Jerônimo. Pois não. Para os nosso, nossos colegas, o, o Olavo e também o Cleixo. É, bom, foram algumas questões aqui mais, vamos dizer, mais encorpadas, mais robustas. E eu, como nós temos um artigo recente. É, em breve, que trata da educação 5.0, como ela se sustenta na modelagem da 4.0, como é que ela se integra à visão dessa sociedade sustentável, né, sociedade chamada 5.0. Vamos depois, em seguida, amanhã, professor, encontrar um caminho para a gente poder compartilhar essas informações com os nossos colegas aqui do grupo. Né? Nós temos, eu creio que nós temos o e-mail de todos, poderemos providenciar é, acho que ela, só nos dê aí 48 horas para a gente poder providenciar, é, né, com dedicação direitinho o melhor para vocês compartilharmos essas informações para que vocês possam ter e parei o destaque para esses dois artigos que o, os nossos colegas professores Olavo e também o Césio Edir, tá bom? Podem podem contar o Flávio e o Luiz também, viu? Podem podem ficar tranquilos, é uma uma honra para a gente, olha. Eu acho que nós é, Chegamos, né, professor Jerônimo, à conclusão, é muito, muito gratificante a gente avançar no tempo, mas percebendo que está sendo agradável estarmos juntos, refletindo, né, podemos estar nos ajudando, né, nós vivemos, eu gosto muito, vocês devem já exatamente ter lido ou, ou falar pelo menos, do Yuval Noah Arari, né? Um grande historiador da, da atualidade e uma das obras dele é o Sáquio, né? E eu, uma das coisas que marcou quando eu li esse livro realmente ficou, né? Diz assim, ó, é, segundo a visão dele, nós só, só conseguimos sobreviver enquanto espécie até aqui, apesar de tantas coisas, por uma razão central, que é a colaboração, a cooperação, né? Então, colaborar, trabalhar juntos, cooperar, né? Então, isso é maravilhoso. Então, nós estamos aqui hoje, né? Hoje uma é uma terça-feira. Vocês terem se é, é, é, disponibilizado, aberto o coração, vindo conosco aqui, é, me propiciaram pessoalmente a oportunidade de homenagear, singelamente, aqui o nosso querido amigo, professor Jerônimo, né? Toda a importância do trabalho dele, é, que ele tem não só, mas em todo o Brasil, né? porque ele, o professor Jerônimo já é, é norte, sul, leste e oeste, né, professor Jerônimo? Eu fico muito feliz, tô, me, me emociona até de poder fazer esse, essa homenagem e agradeço, amigos. Eu acho que nós estamos vivendo um momento singular, se nós juntos pudermos nos unir, reunir essas forças e entendermos que essa mudança depende de nós nós vamos, um pouco tempo, porque tem uma questão aí que eu queria até comentar com todos, que o professor me comentou, me provocou quando ele disse isso. Ao mesmo tempo que nós temos uma, uma, um risco né, desse período pandêmico ele, ele impactar negativamente a educação, e isso existe mesmo, já tem indícios para isso, nós podemos utilizar esse acelerador que, que, que nós recebemos, né, para transformar isso e não só recuperar, como também ele citou muito bem, nós saltarmos quanticamente, nós podemos fazer isso. É um catalisador, podemos, né? Podemos fazer isso. É um catalisador. Nós podemos fazer isso, exatamente. Professor. Então, eu quero aqui agradecer, eu vou me despedindo de todos os colegas. Como disse no início, sempre fui... Muito honradamente recebido pelo professor Jerônimo, família, esposa, né? socorro, nossa amiga, o filho, o Pedro, que é também é o coautor com o projeto, Pedro Henrique, filho do professor Jerônimo, com muita honra, meu sobrinho, meu meu afilhado, perdão, também. Então, é, sempre minha, é, é, essa gratidão por tanto carinho que sempre recebi de todos vocês. Agradeço, professor Jerônimo, a oportunidade. É, fico feliz de ver pelas manifestações dos nossos colegas Que esse tempo aqui foi um tempo bem aproveitado E mais uma vez parabéns por todo o seu trabalho Sua dedicação, sua tenacidade, persistência E juntos nós vamos chegar lá Não são só juntos nós dois não, viu professor? Tem que ser juntos todos nós que estamos aqui Nesse nosso lindo encontro Muito obrigado a todos, muito obrigado mesmo E uma boa noite ah, Beleza, eu eu agradeço. Aqui eu vejo a participação do Olavo. O Olavo é importante aqui no Rio Grande do Norte, da Secretaria de, da secretaria do Estado, tem feito um trabalho junto a ao Parque Tecnológico, com a possibilidade de levar essas nossas soluções para as cidades circunvizinhas. Meu agradecimento pela presença do Olavo. O meu agradecimento pela presença da Denise, que é da do Panamá Steam, que é do Panamá, que também é uma grande parceira que, que está envolvida com a robótica educacional, que é também um, um projeto nosso também de envolvimento aqui no Brasil. Né? E a todos vocês que participaram, eu acredito que extrapolamos o tempo, né? a voz aqui já está deixando, mas gratificante. Eu acho que quando as cabeças sentam, pensam né, e apresentam soluções, a gente passa a ser um Thundercat. Thundercat é um desenho animado, eu acho que quem for muito jovem não deve ter visto, mas quem é dinossauro como eu e o Cassiano, assistiu, era um desenho animado que, que ele tinha visão além do alcance. Eu costumo brincar com o meu aluno e dizer, olha, vou fazer você um Thundercat. Então, nós temos que ter essa visão do, além do alcance e não é esperar o futuro, é como o Cassiano diz, é fazer o futuro. E o projeto Educação 4.0, é, o projeto Minha Escola Sustentável é de fato um trilho para colocar esse trem Brasil para ele ir para o futuro. Nós não podemos mais, não podemos mais ter as nossas futuras gerações num estado de incerteza em que está. Eu costumo dizer que o COVID veio e como todo mundo gosta aqui de futebol, brasileiro gosta de futebol e mexeu nesse campeonato fez com que esse novo campeonato, esse novo jogo nós só tivéssemos só craques. É como se tivesse só o Real Madrid, o Barcelona. E, na realidade, é complicado ter só craques nas escolas de uma forma geral. Então, nós precisamos capacitar, treinar. Se o futebol é com o pé, a educação é com a cabeça. E nós precisamos ter, assim, seguir seguir pesquisadores que se dedicaram, que estão aí com experiência e convivência. Hoje, quando eu começo a criticar, a, B ou C eu já não critico de forma alheia. Eu para o problema, enfrento o problema, e sinto o problema e aí eu dou o depoimento. Então, quando eu falar sobre o ensino remoto, o uso das tecnologias, pode ter certeza que eu estou dentro do epicentro. Eu entrei dentro do tornado. Entrei, eu não precisava mais entrar. Não preciso mais entrar no tornado. Mas eu estou entrando porque eu preciso dar uma satisfação e vou publicar, Cassiano, um artigo até o final do ano Aqui eu faço o convite de público para que você possa escrever comigo. Eu tenho todos esses questionários sobre minha escola sustentável, o perfil do aluno, e vou fazer os questionários com gestores para que a gente possa relatar nós precisamos de registro dentro do epicentro, dentro do tornado, para que as gerações futuras, porque esse estado de pandemia é agora, mas é crescente, a crise é grande. Né? Olha um tá aqui já me tirando o pé, olha meu cachorro aqui que está... Pegando meu, meu pé, mas vou já. Então, muitíssimo obrigado a todos. Fico feliz. Eu já deixei no chat o acesso ao artigo que foi publicado no Chile. Se alguém quiser o artigo no, no, no, em português, ele está em espanhol, se quiser em português, eu envio, eu tenho um rascunho em português, eu envio o artigo. E vou mandar também o um material para o Cassiano, que é riquíssimo do projeto Educação 4.0, para que vocês tenham acesso. Muito obrigado e até breve.